Olá, sou a Afonso Ferreira, da Academia do Ser Humano e Evolução e do Quarto Caminho. Nosso objetivo é o desenvolvimento harmonioso do homem. Obrigado por você estar nos assistindo. Hoje eu quero falar sobre uma coisa bastante importante, sobre as leis que regem o nosso universo. É, Lembre-se que aquilo que nós falamos aqui não tem nada a ver com religião. A religião é religião, tem o seu lugar, tem o seu espaço... O que nós estamos falando aqui são de coisas metafísicas, além daquilo que a gente pode compreender, mas que estão aí. Se você observar aquilo que eu falo, você vai poder comprovar na sua vida pessoal. Foi uma das coisas que me fez seguir este caminho. Quando eu comecei a ler e escutar sobre essas informações, eu disse nossa, aqui é estranho. Mas eu experimentava e funcionava. Então, o que importa é o seguinte. Você não precisa acreditar em mim, o que eu peço é, a partir de hoje, dentro dos nossos vídeos, experimente, constate, observe aquilo que eu falo, que você vai ver aí na sua casa, na sua cozinha, no seu quarto, em todos os lugares você vai perceber isso. Existem duas leis universais, são duas leis que fazem o nosso mundo ser o que ele é. Uma das leis é a lei de criação. Essa lei de criação, você pode usar a seu favor quando você for abrir uma empresa, quando você for fazer um relacionamento, ou quer desenvolver um relacionamento com uma outra pessoa, quando você for fazer um bolo, qualquer coisa que você queira fazer, você pode utilizar essa lei de criação. E existe uma segunda lei, que é a lei de 7, que é a lei de funcionamento. São as, é a lei que vai ensinar, que vai mostrar para você como você funciona e como o universo funciona também. Então, são coisas bastante perigosas, no sentido que eles vão te mostrar a verdade. Né? A verdade é uma coisa subjetiva, mas vão te mostrar como as coisas, as coisas são. Isso que é o importante. Neste vídeo falaremos somente da Lei de Três. A Lei de Três é a lei que você vai observar as coisas que existem. Que você também depois pode vir a criar. Então, por que lei de três? Porque o universo, Deus, o Criador, disse que é três. Então, assim, ó, nós estamos, nós vivemos num mundo de três dimensões: comprimento, largura e altura. Algumas pessoas falam do quarto, da quarta dimensão, onde encaixa o tempo, né? Isso é verdadeiro. Porém, nós não conseguimos ainda enxergar a quarta dimensão. Nós não estamos preparados para isso. Que, por exemplo, uma linha, uma linha. Se você pegasse uma linha, uma reta, uma caneta, se você olhar de lado, ela tem uma dimensão de comprimento. Mas se eu olhar de assim, de de, de, de frente, eu vou só enxergar um ponto e o um ponto é dimensional. Então, o que significa que eu só nós podemos enxergar a primeira, a segunda e a terceira dimensões? não estamos treinados para enxergar na quarta. O outro ponto que eu quero, onde eu quero chegar é assim. Nosso cérebro tem três camadas, que isso é a lei de três. A primeira camada é o que nós chamamos de cérebro reptiliano, é a camada mais antiga. A segunda camada é a camada, Chamada camada do cérebro talâmico e por último é o do cérebro neocórtex. Cada uma destas partes do nosso cérebro tem uma função. A mais embaixo é o fazer. Então, aquelas pessoas que não conseguem ficar paradas, que têm que estar ativas, fazendo alguma coisa, estas pessoas. Tem mais desenvolvido lá na sua infância, algo que fez com que ela adotasse como critério o fazer. Por isso que essas pessoas são reféns, elas não conseguem ah, ficar paradas. Na agonia deles, eles ficam, ah, tá, porque isso para eles é difícil. As pessoas que desenvolveram a segunda camada, que é o do cérebro talâmico, são as pessoas que desenvolveram o emocional. Então, a segunda camada é o emocional. São aquelas pessoas sensíveis, são as pessoas que choram com facilidade, que se apaixonam com facilidade. Aquelas pessoas melancólicas ou alegres, elas reagem de uma maneira emocional. E a terceira camada do nosso cérebro é o do neocórtex. O neocórtex é a parte do pensar que só foi desenvolvido, mais recentemente, alguns centenas de milhares de anos são as pessoas que reagem pensando. Então, para uma mesma situação, cada pessoa reage diferente, baseado no qual ele está mais habituado. Eu sou uma pessoa que reage teoricamente. Se, por exemplo, eu caísse essa câmera aqui no chão, eu vou ficar aqui pensando por que ela caiu, o que aconteceu, o que eu tenho que fazer. É óbvio que não é meia hora ficar pensando, é uma coisa rápida, mas eu primeiro penso para depois fazer, porque lá na infância, por algum motivo, entre meus 4 e 7 anos, eu adotei inconscientemente essa maneira de reagir. Comece a observar qual é a sua maneira. Se você reage pelo fazer, pelo emocional ou pelo teórico. Quando você descobrir isso, vai ajudar a você a tomar decisões. Você vai mudar a sua vida, vai começar uma mudança na sua vida, só de perceber qual desses seis sensos para você é melhor. Muito obrigado, se você gostou, curta o nosso vídeo. Qualquer pergunta, dúvida, sugestão, escreva aí embaixo que nós poderemos dizer, que é isso que nós queremos, para que possamos cada vez melhorar mais. Muito obrigado.